E vamos visualizar a renderização como que está acontecendo agora. Então aqui eu já tenho uma base bem mais interessante aqui para esse olho. Agora falta fazer só o efeito de relevo. Né? Lá nos nossos olhos que nós temos da referência, nós temos esse pequeno relevo aqui. Para poder criar esse relevo, eu vou abrir a textura desse olho lá dentro do Photoshop. Então vamos arrastar aqui para dentro do nosso Photoshop. Vou soltar aqui numa nova aba vou duplicar esse layer CTRL J para isso e ele vai criar aqui uma cópia desse layer CTRL SHIFT U para tirar toda a saturação da imagem então vai deixar a imagem aqui em tons de preto e branco e agora eu vou inverter essa imagem com CTRL I CTRL I simplesmente vai inverter essa imagem o próximo passo agora é definir onde haverá relevo e onde não haverá lembrando que branco significa sim preto significa não e tons de cinza vai regular a intensidade. Então se eu tenho uma cor branco, significa que se eu for aplicar um efeito de relevo, onde for branco haverá relevo, onde for escuro não acontecerá nada, tá bom? Aqui no caso, eu quero fazer o relevo, mas não quero fazer nessa parte interna. Então eu vou selecionar aqui com a seleção elíptica, né? ou o redonda aqui, circular. Vamos selecionar somente essa parte do meio. Vou aplicar um CTRL J para duplicar essa seleção, vamos inverter CTRL I, vai inverter a seleção, e agora vamos aplicar um Gaussian Blur, ou simplesmente um Blur aqui em volta desse objeto. Então, vamos deixar ele aqui mais com esse efeito mais suavizado, né? perfeito. Voltamos aqui no nosso Layer do olho, nós temos esse Layer em tons de cinza, vou aplicar aqui um Levels CTRL L para isso, e vamos ajustar aqui para deixar os levels mais intensos. Então, eu vou fazer aqui essa centralização para deixar esse efeito mais intenso. Aqui está bom. Clicamos em OK para poder confirmar. E claro, se vocês quiserem fazer os relevos das veias aqui, é só separar as veias também e fazer esse mesmo efeito. No nosso caso aqui, o que, que eu vou fazer? Vamos lá no nosso primeiro layer mais uma vez. Vou pintar essa parte interna aqui em uma cor. Vamos pegar essa cor de fora aqui, por exemplo e pinto toda essa área do layer, temos que apagar o layer de cima também, vamos fazer um Ctrl Shift 1, para ficar tudo preto e branco, Ctrl L, e agora eu vou fazer com que essas partes aqui da, das veias fiquem mais intensas, então vejam que vai ficar um pouquinho mais intenso, aqui está bom, Ctrl I, para poder inverter, e vejam aí que essa parte das veias agora vão ter relevo, enquanto essa parte de dentro não terá aqui só para fazer com que a transição fique mais suave eu vou pintar aqui em volta ou vou passar essa cor aqui mais escura e vejam aí que nós vamos fazer esse tom de, de preto bem no meio do olho para não acontecer nada nessa área enquanto na área externa, nas veias, nós vamos ter pequenos sobressaltos então temos esse efeito aqui agora okay. voltando lá no nosso layer do olho aqui agora como está salvando, está travando um pouquinho, mas não tem problema eu vou selecionar aqui toda essa área do olho, pressionando o botão Shift aqui com a ferramenta de seleção, e vamos aplicar um Ctrl J, para poder duplicar aqui somente o layer do olho, recortando, e vamos deletar esse layer de baixo, então temos aqui o nosso efeito do olho, aqui em volta também, eu vou aplicar aqui um, uma, vou apagar na verdade, vou pegar aqui a ferramenta Erase, botão E, ou simplesmente aqui a borrachinha, e vamos passar a borracha aqui em volta, desse olho, para não deixar essa parte aqui com relevo muito forte então vejam aí que eu vou apagar essa parte ok essa parte de dentro aqui, como nós já vimos eu tenho ler um layer logo acima que vai sobrepor ela, ou eu também poderia apagar também, então, vejam aí que apagando vai dar o mesmo resultado feito isso, é só jogar isso aqui lá para dentro do nosso 3D na, da nossa pasta de texturas então, vou salvar aqui como JPEG mesmo e olho textura Vou colocar aqui como BAMP ou Displacement, não tem problema aqui, os dois vão funcionar muito bem. Agora que eu fiz isso, vamos lá dentro do 3ds Max mais uma vez, abrimos o editor de materiais, carregamos esse novo material, vou pegar esse novo material aqui que eu acabei de criar e vou ligar ele, vamos primeiramente aqui ocultar essa parte externa do olho, dando o um selection eu vou ligar essa parte aqui, esse bitmap, lá dentro do nosso BAMP. Então vamos aqui em BAMP Map. E vamos ver aqui, não dá para ver exatamente. Vou aumentar o reflexo para ficar mais fácil de ver. Eu vou ter aqui algumas, alguns leves relevos aqui em volta do olho. Então vejam aqui que agora acontece o relevo. Vou colocar aqui o BAMP um pouquinho mais intenso. Voltando aqui na base do nosso objeto. Vamos lá nos mapas. Eu vou aumentar o mapa aqui para 100% de BEMP Tirando o BEMP, vocês vão perceber que o olho fica praticamente liso aqui, sem o BEMP Com o BEMP, nós vamos ter esse relevo acontecendo aqui em volta dos olhos e também das veias Observando de perto aqui, as veias agora têm um leve sobressalto tá? Bom, vamos visualizar novamente todos os objetos Eu vou tirar um pouquinho desse reflexo aqui do olho então vamos vir aqui no reflexo e vamos reduzir novamente, pode ser um valor quase zero. Agora visualizamos todo o globo ocular. E aqui como vocês podem notar já temos o olho completo. Então nessa aula como eu já falei para vocês, eu tenho aqui a parte de trás do olho que não vai aparecer. Posso fazer até um, um pré-mapeamento para vocês verem aqui como que vai funcionar. Vamos vir aqui dentro desse olho, por exemplo. Eu vou duplicar aqui primeiro o material para ficar mais fácil de Entender. vamos pegar esse material vamos abrir lá dentro do Photoshop mais uma vez aqui abrimos o material como ele já estava aberto anteriormente eu vou ter que fechar aqui a textura abro novamente vamos lá na nossa pasta mais uma vez e abrimos essa textura do olho lá dentro do Photoshop depois de abrir eu vou criar uma mesma textura porém com essa parte de dentro nula mais uma vez então posso simplesmente aqui pegar a nossa, nossa ferramenta Brush Passar o brush aqui apagando esse olho Deixando somente essa parte mais clara Esse tom branco E salvamos lá dentro da nossa pasta Textura 2 tá? Depois de feito isso Eu volto aqui no nosso olho Mais uma vez lá dentro do 3ds Max Vamos abrir aqui mais uma vez o olho Vamos ver aqui como que está ficando Agora eu vou aplicar aqui Dentro do nosso Edit Poly Vou selecionar esses polígonos Da parte de trás do olho eu selecionei todos eles aqui e vamos aplicar agora um novo mapeamento nessa mesma área porém, aqui aliás eu apliquei até na, na seleção errada né? temos que selecionar o outro lado do olho esse lado de trás aqui e agora eu vou aplicar um novo material nessa área então para poder aplicar esse novo material eu vou ter que separar por IDs vamos criar aqui uma cópia desse material aqui eu vou tirar nessa cópia eu vou tirar a ligação dela Simplesmente aqui selecionando e deletando a ligação. E agora eu vou ligar aqui a nova textura que eu acabei de criar. Salvei aqui dentro da nossa pasta. Vamos ligar aqui dentro desse material no Diffuse Map. Não precisa de Bamp nesse caso. Ou até pode aplicar o Bamp, mas ele acaba aplicando a rugosidade no fundo também do olho. Então aqui é importante, eu posso até fazer esse Bamp. Mas eu teria que basicamente criar uma cópia desse Bamp também. Vamos abrir no um Photoshop e vamos fazer para ficar mais completo. Vou pegar aqui o BAMP. Vamos apagar essa parte de dentro aqui do olho. Perfeito. Vou salvar aqui como textura BAMP 2. Que será a parte de trás, né? E agora voltamos lá no nosso 3ds Max. Mais uma vez. O que eu vou fazer aqui agora é carregar essa próxima textura do BAMP traseiro. A parte de trás do olho. E vamos ligar lá no BAMP. Da mesma forma, porque eu quero fazer o relevo daquelas veias, mas não quero fazer o relevo da parte do olho, na parte de trás, tá? Então vamos ligar aqui no Bumper, perfeito. Vou criar aqui mais um material chamado Multi e vou definir dois IDs para ele. O ID da parte da frente do olho vai ligar no material de número 1, e o ID da parte de trás vai ligar no 2. Vamos aplicar esse material agora ao olho. Eu vou aplicar aqui diretamente ao olho agora. Perfeito. Veja que o olho ficou todo branco aqui no caso. Eu vou voltar agora e trocar só o ID. Então selecionamos aqui mais uma vez o olho, a metade dele pelo menos. né? Selecionei somente a metade. Vamos vir aqui no painel lateral. E eu vou colocar o ID de número 2. Já está aqui como 2. Vamos selecionar agora a outra parte do olho. E vamos determinar o ID de número 1. Então selecionei toda essa parte... ID de número 1 e o olho vai aparecer aqui novamente vejo que agora a parte de trás não tem nada e a parte da frente tem esse efeito aqui da córnea visualizamos tudo novamente o olho aqui a parte externa do olho toda essa parte do globo selecionamos tudo e aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez para suavizar e aqui finalizamos o nosso olho em 3D vamos dar só um zoom aqui para deixar esse efeito aqui de renderização e aqui temos a finalização do nosso olho Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Uma videoaula que é um pouco longa, mas eu sei que vai trazer muitas informações para vocês. Se vocês quiserem deixar o efeito do olho melhor aqui, dando um zoom, vocês vão perceber que esse reflexo ele começa a quebrar. Isso acontece porque nós estamos utilizando essa esfera com alguns triângulos aqui na ponta. Então para poder contornar isso, eu aconselho a vocês fazerem o seguinte, vamos fazer aqui a seleção... Dessas edges saltando sempre uma aqui Vou saltar uma e outra Ou eu posso também simplesmente aqui aplicar um chanfro nessa frente aqui reduzindo bastante essa área Então chanfrando essa área aqui Vamos colocar aqui um chanfro ou um extrude O extrude talvez vai funcionar um pouquinho melhor aqui na abertura Aqui sim Fazemos aqui essa, esse extrude centralizando bastante aqui o olho Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez Vamos ver agora que o reflexo vai ficar um pouquinho melhor. Então aqui o reflexo já ficou mais arredondado, ficou um pouquinho melhor. E aqui dá para a gente poder ver que o resultado já fica bem mais interessante. Aqui na vista lateral, só para finalizar, eu vou colocar aqui esse pontinho bem alinhado aqui ao globo ocular. Então pegamos aqui esses pontos, fazemos uma retificação, posicionamos aqui mais próximo ao globo. Eu vou fazer aqui mais uma vez que eu acabei selecionando ali uma parte que não gostaria ok aplicamos o Turbo Smooth e temos aqui o nosso olho já perfeitamente criado bom pessoal, é isso como eu já falei para vocês espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal você que quer aprender muito mais sobre computação gráfica 3D você que quer melhorar as suas técnicas de modelagem e criação de objetos 3D em breve nós teremos novas aulas, basta você fazer a sua parte aí curtindo, compartilhando e comentando aqui no nosso canal. No mais, eu deixo aquele grande abraço a todos e bons estudos!